Olá a todos, meu nome é Eduardo Guerra, estamos aqui no curso de desenvolvimento guiado por testes. É, hoje eu vou falar para vocês, hoje eu tenho uma grande surpresa para vocês. Tá? Posso falar? Tá preparado? Eu gosto muito de chapéu. Tá? Só que a surpresa não é essa não. A surpresa é que eu não sou careca. Como muitas pessoas pensam, tá certo? E você sabe que para eu tirar o chapéu tem que ter um motivo muito forte. E é justamente essa aula eu vou mostrar para vocês o chapéu do TDD, tá certo? É esse chapéu aqui, ó. Tá? É um chapéu meio esquisito, tem essas três cores, tá? O que, que é esse chapéu do TDD? O chapéu do TDD é para mostrar para gente que no TDD a gente não pode fazer as coisas ao mesmo tempo. tá? Então, no momento que eu boto o meu chapéu vermelho, tá? significa que eu estou criando teste. Ou seja, que eu estou deixando a minha, a minha barrinha de teste vermelha. tá? Então, eu coloquei o meu chapéu vermelho, agora eu vou criar teste. No momento que eu estou criando teste, eu não vou refatorar código e eu não vou criar código de produção. Eu posso até, de repente, ir lá e criar um método que não existe, Tá? Mas eu, não vai ser o meu objetivo fazer o código funcionar. Tá? Quando eu boto o chapéu vermelho, eu estou criando o teste. É. Depois que eu, que, eu, que eu botei o meu chapéu vermelho e criei com sucesso um teste que não funciona, eu vou botar o meu chapéu verde. Certo? Esse chapéu verde ele vai ser para o momento em que eu estou... Criando a funcionalidade da minha classe, que eu estou transformando o meu teste de vermelho para verde, tá? E no momento que eu estou mexendo no verde, eu não vou mexer no meu teste, tá? Porque aqui, ó, quando eu estava aqui, a minha preocupação era: eu tenho que criar um novo requisito para implementar. A partir desse teste, agora os requisitos estão fixados, então não vou mexer mais no teste. Eu vou mexer no código de produção, tá? Então, o meu objetivo agora é deixar a barrinha verde, tá? Se eu depois que eu deixei a barrinha verde, eu posso ir lá criar um novo teste, tá? E aí eu boto o meu chapéu vermelho. E nesse momento que eu tô criando o teste, eu não vou mais mexer no código de produção, que é o que eu faço quando eu tô com o meu chapéu verde, tá? E esse azul aqui? Que chapéu é esse? Esse aqui é o chapéu da refatoração, tá? Então, a ideia é que, ó, você veio no vermelho, você criou é, o teste, você passa para o verde, que é onde você está, é, é, você cria a funcionalidade. Antes de voltar para o vermelho, a ideia é você ir para o chapéu azul da refatoração, o tá? que, que você vai fazer aqui? Você pode tanto refatorar o código de teste, quanto você pode refatorar o código de produção. O chapéu da refatoração é você não vai criar funcionalidade, você não vai modificar funcionalidade, não vai criar teste nem modificar teste. Você simplesmente vai reformular a sua classe, reestruturar, mas o comportamento dela tem que ser o mesmo. Você também pode reestruturar e trabalhar nos seus testes, mas o comportamento do teste, ou seja, as coisas que ele verifica, precisam também ser as mesmas. Tá? E no momento que eu estou refatorando, eu não estou nem criando teste, nem criando funcionalidade. Eu estou simplesmente melhorando a estrutura do meu software. Tá? Na, o, o, a gente vai fazer um handson com esse chapéu, mostrando quando eu assumo cada papel Tá? E é extremamente importante de você não misturar as coisas Querer botar um, um mais ou menos assim, né? de refatorar enquanto você está criando o teste Aí você já não consegue rodar o teste Ou então querer é, é, criar teste ao mesmo tempo que você está fazendo funcionalidade Ou modificar a funcionalidade que já está funcionando enquanto você está criando outra nova Isso não funciona Tá? O chapéu é para você colocar um de cada vez na sua cabeça. Ou você refatora, ou você cria teste, ou você cria código de produção. Você faz o teste funcionar. Tá certo? É extremamente importante você entender isso e não querer misturar as atividades. Você pode e deve alternar esses chapéus com frequência. Ah, agora eu estou refatorando. Agora eu estou rodando o teste. Mas existe um marco muito claro entre as transições, né? Por exemplo, no momento que eu tô criando o teste, eu tô eu tô fazendo um teste para que a barrinha fique vermelha. Tá? depois que ela ficou vermelha aí eu posso vir para o chapéu verde que aí ia fazer a barrinha ficar verde antes dela ficar verde eu não vou voltar para o vermelho nem para o azul a partir do momento que a barrinha ficou verde aí eu posso ir para a refatoração e eu só vou para a refatoração quando a barrinha estiver verde e ela tem que continuar verde para eu poder ir criar o meu próximo teste tá certo? espero que vocês tenham entendido essa questão dos papéis que você assume durante uma sessão de TDD e tenha gostado aí do nosso chapéu. Você pode ver o texto complementar aí que fala um pouquinho sobre quem criou o chapéu. E se você quiser criar o seu, a licença é uma licença livre. Você pode criar tranquilo o seu chapéu do TDD. Tá certo? Então, além disso, ainda descobriu que eu não sou careca. Tá bom? Então, até a próxima aula que a gente vai fazer o nosso hands-on com o chapéu do TDD. Muito obrigado.